Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Mundo AgriMensor. Você já deparou com uma situação parecida com a dessa que eu tenho aqui? Com a sua pasta de trabalho de arquivos de WG e junto os arquivos de backup? Bom, para você arrumar, organizar melhor a sua pasta de trabalho, existe um comando no AutoCAD em que ele salva esses arquivos de backup em uma pasta é, separada, pré-definida por você. Você pode criar uma pasta e pedir para que... Quando você salvar esse arquivo, o seu arquivo .dwg, né, ele cria esse arquivo de backup, ele vai criar então esse arquivo de backup em uma outra pasta, numa pasta separada já, pré-definida por você. É um, é um passo bem, bem fácil de fazer até. Pra, primeiro, para você fazer é, essa pasta, antes de fazer esse comando, né, vamos aqui na, na janelinha do Windows E, para abrir o, o meu computador no caso. Né, aqui em, no disco C, você vai clicar com o botão direito, e vai em propriedades. e Vamos verificar aqui, ó. essa caixinha Permitir que os arquivos desta unidade tenham um conteúdo indexado junto com as propriedades do arquivo. Essa caixinha tem que estar selecionada. Se ela, se ela não estiver selecionada, você pode até criar a pasta, pode fazer o comando no, no AutoCAD, mas ele não vai, quando você salvar o arquivo, ele não vai mover o arquivo para essa pasta. tá? Então ele tem que estar essa caixinha é selecionada. Depois que se estiver selecionada, só dá um OK aqui tá tudo certo você pode escolher é, qualquer lugar qualquer outra pasta do seu computador para salvar todos os arquivos, os arquivos ponto .bak que é os arquivos de backup né é, é melhor fazer isso é, deixar todos eles numa pasta só que assim fica além da sua pasta de projeto de trabalho ficar mais organizada também é mais fácil para quando você quiser recuperar algum arquivo é, tem que ficar procurando em várias pastas não o ah, meu arquivo de backup está na pasta tal que eu criei lá no, no lugar tal então, é bem, bem melhor e bem mais, bem mais prático quando você quiser recuperar um arquivo. E também, até para deixar organizado e também se você quiser deletar depois, né? Irmão. Ah, esse arquivo de backup não, para mim não precisa mais. pode deletar é e que não, que não tem problema, certo? E, particularmente, eu criei uma pasta que não me diz colocar o C. Eu botei aqui, ó, 0.backup__cad, certo? Então, o que você não tem que fazer? Criar uma pasta com um nome qualquer que vocês desejarem, no lugar qualquer. Só que não ter que fazer assim. Não ter que entrar na pasta. Vem aqui na barra de endereços, aqui em cima. Ó, onde tem este computador, o C, backup. Vamos clicar aqui. Dar um CTRL C. Copiar essa, esse, esse caminho, certo? Daí nós vamos lá no AutoCAD. Vamos vir aqui né, na barra de comandos. Vamos digitar Move BAK. Opa. Move BAK. Tá, acho que o meu teclado está meio ruim. Vamos dar um Enter. E ele vai aparecer aqui. Ó. No meu caso, já está aparecendo a pasta aqui. Se eu botar um ponto, ele vai, alter, ele vai alterar. O ponto quer dizer que ele não vai... É, seria na mesma pasta de cima do DWG criado. Eu posso colar aqui, então, o meu atalho. Né, dar um, um caminho, no caso. Dar um Enter. E agora ele já vai... Entender que quando eu criar um arquivo, ou mesmo se eu selecionar esse, esse arquivo teste aqui, vamos lá, só para vocês verem, entender como é que vai, vai sair. Vamos esperar um pouquinho que ele abrir, que ele está tá lendo ainda. Beleza. lá o arquivo, vou salvar ele. salvado, vamos na pasta aqui deixa eu fechar ele aqui para ficar melhor para entender que aqueles arquivos DWL, ele cria mesmo quando você está é, mexendo no, no arquivo DWG né? então, vocês podem notar aqui que o arquivo .bak do arquivo test1 ele já saiu, ele já foi movido lá para aquela pasta que eu criei anteriormente certo? e assim eu posso fazer com todos os outros arquivos, abrir e salvar ele vai mover esse arquivo de backup de para backup outra pasta. Beleza? Essa era a dica de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado. Não esqueçam de deixar seu like, compartilhe com os amigos. Se inscrevam no canal, por favor. Ok? Muito obrigado e até a próxima.